21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Na entrevista em estúdio, a juíza do trabalho, Claudirene Ribeiro, fala sobre os direitos dessas pessoas. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. tribunais do trabalho de todo o país realizaram entre os dias 17 e 21 de setembro a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que envolveu uma série de atividades. Veja como foram os trabalhos aqui em Mato Grosso. O objetivo da Semana Nacional de Execução Trabalhista é garantir o pagamento das dívidas para os trabalhadores. Até 31 de julho deste ano, esses processos representavam 52%,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 Né, ele, ele diz, olha, a conciliação vai ser assim, e a gente simplesmente encerrou. Foi muito rápido, foi muito ágil, foi muito sério, né? e para mim estou satisfeito. O Tribunal Regional do Trabalho recebeu a visita de estudantes de uma escola estadual aqui da capital. A aula especial é uma das ações do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania, PJC. O projeto é realizado pelos magistrados e a ideia é conscientizar desde cedo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 Por causa do acidente, ele também teve depressão e crise de pânico. E agora é hora de continuar bem informado com os principais fatos da Justiça do Trabalho em Mato Grosso no Giro da Semana. O Tribunal Regional do Trabalho realizou cerca de 500 atendimentos na edição do projeto Mude Ação no bairro São Simão em Vazia Grande. O evento, além de beneficiar os moradores da região... Comemorou cinco anos de criação do projeto desenvolvido pelo Sistema Fiente, a TV Centro-América e parceiros. A Justiça do Trabalho participa do projeto desde 2014 e já realizou só este ano mais de 2.500 atendimentos. A Justiça do Trabalho não homologou um acordo extrajudicial proposto por uma empresa de insumos agrícolas de Sorriso e um dos seus sócios ocultos. O Acordo Extrajudicial é uma inovação da Reforma Trabalhista e prevê que após chegarem a um consenso, as partes possam buscar a Justiça do Trabalho para validar os termos acordados. No entanto, ao analisar o pedido apresentado à Vara do Trabalho de Sorriso, a Juíza Fernanda Madeira indeferiu o acordo, porque tinham questões que não eram trabalhistas e desta forma extrapolava os limites da competência da Justiça do Trabalho além de envolver crédito de terceiros, cujo suposto recebimento está em discussão na esfera cível. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso está à procura de 70 pessoas que participaram no projeto Faixa Azul do município de Cuiabá e da Associação de Gerenciamento de Projetos, a AGP, entre os anos de 1995 e 1996. Eles possuem créditos trabalhistas referentes ao FGTS não recolhido e a diferença de valores nas verbas rescisórias. Os interessados devem comparecer à quinta vara do trabalho de Cuiabá. É necessário apresentar documentos pessoais de identificação, como RG e CPF. 21 de setembro marcou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Quais são os direitos garantidos a estas pessoas no mercado de trabalho? Tudo isso na entrevista com a juíza Claudirene Ribeiro. É no próximo bloco.